Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Bom, você que quer saber como emagrecer de forma certa e fácil e simples, você precisa de um treinamento online que ensine passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e correta. E abaixo desse vídeo, onde está a descrição desse vídeo, tem... Tem um blog e nesse blog tem treinamento que te ensina passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e correta.